Olá, aqui é a Daniele Schmitz. Vamos ver as orientações de acessibilidade sobre tabelas. Aqui nós estamos na página da Unipampa, da Prograde. Eu entrei aqui na página da graduação em números. Aqui tem uma tabela. Ah, que cuidados que nós devemos ter ao inserir tabelas? Nós temos que definir que a primeira linha da tabela é uma linha de cabeçalho. Então, nós selecionamos a primeira linha da tabela, vamos aqui no menu de formatação, vamos em célula, propriedade da célula da tabela. Tipo de célula, essas células que estão selecionadas, são células de cabeçalho. Ok. Podemos ir ali também em linha, Propriedades da linha da tabela, o tipo da linha é de cabeçalho, porque é a primeira linha que tem os títulos da tabela. As demais linhas são linhas de corpo de texto. Automaticamente elas já vão estar. Mas se nós formos aqui em linha, propriedades da linha da tabela, o tipo de linha é corpo, certo? Desta forma, o leitor de tela vai ler para a pessoa que se trata de títulos, porque nós definimos como cabeçalhos. Aqui nós temos uma outra página da Prograde, e está sendo usado tabela como forma de layout. Todos esses links, eles estão dentro de uma tabela, mas eles não precisam estar dentro de tabela porque essa tabela não está tendo uma relação entre linhas e colunas, não são dados tabulares. Isso aqui é uma relação de links, de legislações e normas sobre estágios. Qual é a melhor forma deles de estarem é, dispostos na página? Em forma de marcadores, porque eles são uma lista. Então, nós temos que eliminar a tabela. Nós temos que tirar esses links de dentro da tabela, e ir colando fora da tabela. Porque quando nós temos tabela apenas para layout, vai dificultar a leitura por quem utiliza leitor de telas. Então, aqui, estas legislações e normas, nós vamos deixar elas com lista de marcadores e vamos excluir as Como são links, como nós já vimos. Eles devem informar se eles abrem numa nova janela, seleção link externo, se ele é um link externo, se ele baixa, se ele é um link para um arquivo PDF que vai ser feito download. Então, deve ser analisado cada link desses para ver do que se trata. Então, essas foram algumas informações sobre tabela.